E eu quero já falar hoje, senhor presidente, da, da repercussão que teve na rádio hoje, denúncias. Eita, pega! Ô, ô, deixa eu ver aqui, quem é o mais... Ô, o, o, Tute, senhor que deve ser um dos vereadores mais velhos aqui da Câmara, que é o cabelo mais branco. Tem, aqui, o Pitoco, cadê o Pitoco? É, Pitoco, tem problema de visão? Tem não, né, Pitoco? Tude? Ah, é, não. Ninguém. Aqui é, que parece que, assim, eu tô pegando os cabeça branca tá? E até pegar o sem, sem cabelo também. Ô, Luciano, Adelso. É que eu não tô entendendo esse prefeito nosso. Não é possível, cara. Não é possível tamanho cego, ser cego desse tanto. Senhor prefeito, vamos parar de ser cego. Não tem mais palavra Porque quando eu denunciei o Fernando aqui pela primeira vez você, Eu fui lá, o que, que você fez? Não tem aquele ditado, quem não deve não teme Não estou te entendendo, prefeito Porque você temeu, você saiu pela porta do fundo Na outra semana eu falei para o Robson Quintino, chefe de gestão falei assim, agora eu só converso com o Chico quando ele vem no meu gabinete E que ele venha no meu gabinete, que vai ter bombas maiores Daí ele foi, foi no meu gabinete e eu falei tudo. Falei, rapaz, resolva com o seu secretário. Mas sabe o que o prefeito? Nem sai palavra da boca daquele homem, meu Deus. Eu acho que ele tem dó de mandar os caras embora. E não falou nada. E agora, mais uma vez, saiu a matéria. Eu fiz o requerimento, a gente fez requerimento dia 13, né? Tentei fazer requerimento, mas eu não consegui a assinatura de alguns companheiros aqui para pedir o requerimento. Então, eu fiz ofício. Eu fui pessoalmente entregar o ofício na Secretaria de Trânsito, pedindo a imagem. E, incrivelmente, aquele dia não funcionou as câmeras. E eu não consegui as imagens. Cara, isso é caso de polícia. Só que, ainda bem que eu tenho as imagens, senhor presidente, e está à disposição para qualquer vereador que honra o seu serviço, Está à disposição, mostrar a falcratua, mostrar a bandidagem, a pilantragem que está acontecendo na Secretaria de Trânsito. Eu tenho lá, eu tenho os vídeos, está à disposição de qualquer vereador, está à disposição do prefeito, está à disposição do Ministério Público, está à disposição da população. Eu consegui em meios legais dessa vez, tá? Não que outros tenham sido ilegal, mas só não era reconhecido pela Justiça. E dessa vez é reconhecido. Ô Chico... O que, que precisa? Você que fala que está fazendo tanta coisa. Tá mesmo, Chico. Vamos botar na ponta da caneta. Porque se você pegar as outras cidades, também está acontecendo muita coisa. Muita coisa. Só que nas outras cidades não mostra tantos escândalos quanto esse. Poxa, são tantos secretariados. Foi a rodoviária. Foi a mulher que pega as férias. Foi funcionário fantasma. Agora é secretário que. E rouba, e rouba, e rouba. Secretário não, diretor. Diretor de trânsito. E você não vai fazer nada, Chico. Fica complicado para gente. Eu estou com vergonha nesse momento de ser vereador, sabe por quê? Na rua da, da casa da minha namorada é cheia de buraco. Eu até brinco, falo, cara, aqui não tem vereador nessa rua. Porque não adianta ser vereador. A gente faz o serviço, a gente denuncia, a gente reclama, a gente mostra. Mas o Chico, ele coloca uma venda no olho e tá cagando para a população, sabe, é, é, é, é de se esperar, Vamos, agora sim eu vou lavar a alma mesmo, gente, a, tá construindo do lado do gabinete do prefeito, um, uma sala lá, parece que é para o pessoal da engenharia, da engenharia, Claudinei, vereador Claudinei, aquela sala do lado do, do Chico está construindo, É o que, que será lá? A engenharia? A engenharia está construindo uma sala da engenharia do lado da sala do prefeito. Sabe desde quando? Desde fevereiro de 2021. E não conseguiu terminar. Gente, o prefeito, pelo amor de Deus. Se agora você não tomar jeito com o Fernando, pode soltar, né? Pode soltar. Porque não, falta mais o quê? Falta levar em cana? Prefeito, ele olha prefeito, cuidado, irresponsabilidade administrativa Abre o olho prefeito, porque eu já denunciei e já te mostrei E você está passando a mão Prefeito, os péssimos estão tá te estragando Os péssimos estão tá acabando com a sua gestão Aqui tem vereadores buscando trabalhar E tem muitos vereadores aqui trabalhando com honra E estão saindo mal falado por falta de gestão Não é culpa nossa não a gente está perdendo recurso por falta de atitude sua. Já está na hora de nós, vereadores, aqui, mostrar que já chega, prefeito. Para mim já deu, basta. Obrigado a todos. Sequência, vereador Luciano. Bom dia a todos. Já me deixou preocupado agora, viu, vereador Zé Esquiva? Bastante preocupado. Porque o senhor acabou de falar aqui que tem uma sala que está há mais de um ano sendo construída ao lado do gabinete do prefeito e não tem previsão para o término. E isso me deixou muito preocupado, porque se uma sala, apenas uma sala, ele não está dando conta de fazer com mais de um ano, do lado da sala dele que ele passa a ver todo dia, e as escolas? E a situação das escolas municipais, que algumas delas, o prazo vence amanhã, para serem concluídas, amanhã, e eu estive essa semana, e na semana passada em algumas escolas, Algumas, é, a Laura Vicunha, por exemplo, ela está com as suas atividades, as suas obras paralisadas, e tem muita coisa para fazer, eu não sei que tipo de situação vai acontecer para que é, a empresa termine até amanhã, mas o prazo é amanhã, e na placa, na placa da obra está escrito assim, Previsão de término. E estão querendo utilizar isso, senhor presidente, a previsão, como um termo para não concluir a obra até amanhã. Só que eles não podem simplesmente colocar uma previsão de término com uma obra pública, onde envolve crianças, nesse momento que elas estão sendo prejudicadas, em virtude da pandemia que ocorreu nesses últimos anos, e eles colocarem uma previsão de um término, sendo que a, o Tribunal de Contas ele trabalha com prazos. Então tem o início e tem o término do prazo. E na Laura Vicunha está a situação. O problema maior, seu presidente, não é na Laura Vicunha. Lá está só a obra paralisada. O problema maior que eu vi foi na Genício Velho, no bairro Panorama, e no bairro no bairro que eu recebi denúncias agora, no, no bairro é, Primavera, na escola Nilo Procópio Peçanha. Essa eu não fui ainda verificar, mas eu fui ontem na escola Genício Velho e lá na escola Genício Velho, inclusive na semana passada houve um acidente. Uma criança caiu num dos buracos feitos para passar a fiação elétrica e uma criança acabou caindo num daqueles buracos. E a criança, ela não teve nenhum machucado sério, mas ela acabou se machucando, acabou tendo alguns ralados ali. A minha preocupação agora com relação a, a isso é que tem fiação tem telhas quebradas oferecendo o risco de uma criança se machucar, tem é, vidro, tem materiais que são de propriedade da escola, que estão dispostos lá com pontas, com é, é, partes que têm fio e pode cortar, cortar alguma criança. E, na verdade, a empresa não está dando atenção devida. Eu fui ontem no CREA para saber como é que funciona. A questão da, da obra, sim, sim, da, da forma como está lá. Eu mostrei algumas fotos para o fiscal do CREA. Ele me disse que ali não oferece segurança nem para as crianças e nem para os trabalhadores. Ali são duas denúncias que têm que ser feitas, senhores vereadores. São duas denúncias. Uma no Ministério Público do Trabalho, sobre as condições dos funcionários da empresa. E outra no Ministério Público Estadual, com relação às condições de risco para as crianças. Então, nós estamos com obras, com dinheiro público paralisado. Foi feito aditivo para poder fazer a obra com qualidade, porque faltava ter feito o telhado. Quando começou a obra, precisaram de fazer um aditivo para fazer o telhado. E a situação permanece da forma como está. A empresa, não quero utilizar o mesmo, a mesma palavra que utilizou o vereador Zé Esquiva aqui, mas eu vou utilizar um termo parecido. A empresa está defecando para a população. Vou usar um termo mais culto, vereador. A empresa não está nem aí se uma criança vai se machucar. E isso vai ser a responsabilidade de quem? Do município de Alta Floresta. E eu estou colocando só um caso de uma criança se machucar. E se numa fiação dessa houver um choque e uma criança morrer no local daquele, quem que vai ser o responsável? Será que vai ser a empresa? Será que vai ser o município? Ou será que vai ser a secretária de educação e o prefeito Chico Gamba, que está vendo a situação? Porque nós estamos denunciando, nós estamos mostrando, vereador Emarlin. A situação das escolas, nós estamos mostrando. A senhora veio aqui nessa tribuna inúmeras vezes falar da situação dessas obras. Quem que vai se responsabilizar se acontecer alguma coisa nesse sentido com uma criança? Aí eu venho chamar atenção como fez o vereador Zé Esquila. Prefeito Chico Gamba, é o senhor o responsável? Vereador, é, secretária Neia, é a senhora responsável? E os pais que tiverem alguma criança que sofreu alguma lesão lá ou acontecer algo mais grave? Vão aceitar isso de maneira tranquila, adequada? Senhor presidente, eu quero dizer para o senhor o seguinte. Eu não fui no Ministério Público ontem porque eu não quero prejudicar as crianças. Mas eu estou mais preocupado com a situação dos riscos que essas crianças estão sofrendo. Oliveira, os riscos que essas crianças estão sofrendo nessas escolas, tendo aula e tendo obra, eu estou mais preocupado com a situação delas do que com a situação de falta de aula que realmente são duas situações muito graves. Porque corre-se o risco de uma dessas escolas, ou mais de uma escola, ter que cessar o período de aula justamente por causa dessas obras. E nossas crianças é que vão pagar isso por isso mais uma vez. Sabe por quê, Oliveira? Porque nem o prefeito, nem a secretária de educação estão dando a devida atenção para isso. Então, ou o executivo acorda, como disse o, o o vereador Pitoco na sessão passada, tira o pé do chão ou pede para sair, pede para ir embora, o executivo, a secretária, sei lá quem quer, que vai querer se responsabilizar por isso. Está na hora de alguém tomar as suas responsabilidades. Está na hora. Aqui eu quero fazer um alerta bem rápido para a empresa que é responsável pela micropavimentação. É um outro assunto agora. A empresa que está fazendo a micropavimentação é a empresa de terra. E essa semana, esse final de semana, ocorreu um acidente por falta de sinalização após ser feita a micropavimentação em uma das ruas da cidade. A gente sabe que eles têm, a empresa tem que levar dentro das condições financeiras para ela também ter o lucro. Mas só que também tem que pensar nas consequências de deixar essas ruas sem a sinalização devida. É necessário que seja feito principalmente onde tem redutores de velocidade, onde tem quebra-molas, que seja feita a sinalização, senhor Presidente. Leve isso para a, a, os, os responsáveis que eu sei que o senhor tem uma proximidade com eles, leve isso para eles, para que não ocorra acidentes com mais gravidade do que já ocorreu esse final de semana. E nós temos que certeza que se pelo menos os redutores de velocidade forem feitos a sinalização, com certeza os acidentes serão evitados. Muito obrigado.